Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Vamos conversar sobre soma de termos de uma PG. Bom, pega teu material aí e acompanha. Soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, uh, vamos começar o seguinte. A dedução da fórmulazinha não é muito complicada, tá? Ela é bem simples de chegar. Só para vocês entenderem como que a gente vai chegar nessa fórmula. Então, dada uma PG, A1, A2, A3, AN, de razão Q diferente de 1, podemos calcular a soma SN de seus termos tendo apenas o primeiro termo e é a razão. Apenas o primeiro termo e a razão. E aí, claro, naturalmente, quantos termos eu quero somar, que vai ser o meu Sn. Vamos escrever assim: se eu quiser somar todos os termos de uma PG, eu vou pegar, vou escrever denotando Sn como a soma, a 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4, até o enésimo termo que eu quero somar. Notem, guardem essa fórmula, tá? E aí a gente vai para uma outra. Fazer uma outra relaçãozinha aqui. Agora então, nós multiplicamos os dois lados daquela equação por quê? Pela razão. Tá? Eu multipliquei Sn por Q e multipliquei toda essa soma por Q. Uh, isso aqui vai ficar assim. Então, o Q, pela aplicou a distributiva, tem tenho que multiplicar por todos os termos, né? Então vai ficar. A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q e assim por diante até o AN vezes Q. Lembrando o seguinte, quando eu multiplico um número, um termo pela razão, eu gero o termo seguinte. Então o A1 se transformou, o A1 vezes Q se transformou em A2. Eu vou jogar um termo para frente. Ó. O A2 vezes Q vira 3, até o AN vezes Q vai virar o AN-1. Guardemos essa fórmulazinha também. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? O pulo do gato está aqui em subtrair da equação 1 a equação 2. Então, ficaríamos desta maneira. Eu vou pegar a primeira. Vai ficar Q ah, vezes Sn... Ah, desculpa, eu vou subtrair da 2 a 1. Q vezes Sn menos... Sn, Então, Q vezes Sn é isso aqui que a gente concluiu, né? Do A2 até o An mais 1. Subtraindo a original, aquela soma original, vai ficar menos A1, A2, A3 até An. Agora observe algo interessante. Aqui deixamos assim, não muda. Então, de A2 eu vou subtrair A1, A2 e assim por diante. Eu vou ter A2 menos A2. A3 menos A3, A4 menos A4, até AN menos AN. E aí aqui não tem mais ninguém para subtrair. Vai sobrar o AN mais 1, um, sobrou o AN mais 1 um, e sobrou o menos A1. Um. Tá? Então, desce toda essa subtração, aqui eu posso colocar em evidência o SN, né? vai ficar SN vezes Q menos 1. Um. E deste outro lado sobrou, então, o a n mais 1 menos a 1. Olha isso aqui, ó, se reduziu, a expressão se reduziu a isto. Agora, nós vamos apenas reorganizar isso. Isso aqui eu posso dividir os dois lados da equação por q menos 1, para poder simplificar aqui. Ficou assim, se n igual a a n mais 1 menos a 1 sobre q menos 1, e, ah, claro, a n mais 1 é a mesma coisa que a 1 vezes q na n. Bom, o a 1 vezes q elevado na n vai levar até o enésimo termo mais 1. Vou pegar o... Isso aqui vem do termo geral da equação, tá, pessoal? Multiplicando, fazendo essa, ajustando aqui essa equação, vai me sobrar, ou na verdade eu coloco em evidência o A1, né? Colocando em evidência o A1, fica Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Ela é um pouquinho maior a fórmula do termo, da soma dos termos. Veja que eu vou precisar apenas do A1 e da razão. Naturalmente eu tenho que saber quantos termos eu quero somar, né? Mas... Tendo o primeiro termo e a razão, eu consigo somar quantos termos for necessário. Gravem aí, anotem essa fórmula, vai ser bem bastante útil. Daqui eu quero chamar a atenção para um, uma outra possibilidade que abre hum, em pgs. Eu somei termos, quantidade de termos específicos, mas em pg existe a possibilidade de somar infinitos termos. Como assim somar termos infinitos? Sim, é possível. Dependendo do tipo da PG, é possível somar sim, principalmente quando ela converge para um determinado número. Quando ela é uh, a razão está entre 0 e 1, um, ela tende a convergir, ela vai reduzindo os termos até tender a zero Eu elevo um número, uma fração, um número entre 0 e 1, um, eleva um expoente muito alto, ele vai tendendo a zero Então... Chega no um momento que a soma para de crescer. Tá? Então é possível sim uh, calculando usando a noção de limite. Mas eu vou voltar para anterior, pegando, vou me apropriar da fórmula já para soma de termos uh, de uma um termo, um ter, termos finitos, né, de uma PG. Tá? Então vai ser é a um vezes q na n menos um a um vezes q na n menos um sobre e menos um é soma Por enquanto eu vou deixar o n aqui, mas a gente não vai usar soma de termos infinitos, não vai ter o n. Tá? Somar todos os termos, digamos assim. Analisem o seguinte, então para que eu possa somar termos, então essa razão deve ser um número entre 0 e 1. Um, ou seja, um meio, to toda a fração própria, ou seja, o numerador é menor que o denominador exemplo um terço quinto meio todas essas ou três sétimos todas essas frações resultam em 0, alguma coisa tá então quando isso acontecer essa soma tende a convergir para um número agora vamos analisar o que que acontece se eu quero somar termos infinitos então eu tenho que pensar nesse essa soma quando n tende a infinito, É um número muito grande. Quando essa, fra... quando essa razão é uma fração, é um 0, alguma coisa, à medida que eu elevo a um expoente, cada vez ele vai aumentando, esse número tende a 0. Tá? Ele tende a 0. Esse número tendendo a zero, então quando eu, uh, esse número vai ficando cada vez maior, então isso aqui acaba se anulando. Então a gente diz que a soma desses termos infinitos, ela equivale a, aqui vai dar menos A1 sobre P menos 1. Isso aqui já é a fórmula, tá? para reajustar o sinal aqui, fazendo a troca de sinal, ficar a 1 sobre 1 menos Q. Mas basicamente o que a gente faz aqui, estou fazendo aqui com vocês, é uma interpretação do que, que acontece quando esse é a razão. É um número entre 0 e 1 e eu elevo a um expoente muito alto, já que eu estou somando infinitos termos. Então quanto maior é o expoente aqui, mais próximo de 0 se torna esse Q. Base. Ah, então, quando tende a infinito, só que tende a zero. E vai me restar apenas isso. Então, isso aqui já é a fórmula para somar infinitos termos de uma PG. Ok? Então, vamos para alguns exemplos. Vamos começar aqui. Calcular a soma dos sete primeiros termos da PG. Bom, isso aqui eu vou fazer exemplos tanto de PG número limitado como depois com uma PG infinita. Então vamos lá, observe que essa PG tem <coughs> A1 igual a 6, razão igual a 3, porque já que é uma PG, 18 dividido por 6, 3 utilizando a fórmula, eu não vou me deter muito, que é basicamente a substituição, tá? Chega que é a soma dos 7 termos, 6.558. Aqui vocês podem, aqui vocês podem dar um print na tela pausar o vídeo, a então, fazer essa interpretação aqui para entender o processo, mas basicamente nós substituímos na fórmula e resolvemos, tá? Vamos para a próxima. Determinar a fração geratriz da dízima 0,444. Nossa, o que isso aqui tem a ver com soma de PG? Vamos lá. Uh, eu vou reescrever esse 0,444. 4, eu sei que ele tem uma tendência, ele vai sempre. Cada elemento aqui na sequência vai ser sempre 4. Ele tem uma tendência. Eu posso escrever isso como uma soma de números. Por exemplo, 0,4 mais, ,04 mais 0,04 mais 0,004 e assim por diante, sempre acrescentando um zero. Correto? Aqui tem uma parte que não está escrita. Eu vou fazer aqui um parêntese. O que, que é Fica mais fácil de entender. O que, que é 0,4? Quatro? quatro décimos, pode ser? O que, que é 0,04? É quatro centésimos e assim por diante. Quatro milésimos e por aí vai. Então, isso nada mais... Ah, e outra... Esse número aqui, 0,004, 0,000004, imagine o centésimo termo já dessa sequência, quanto que vai valer isso? Ele está tendendo a zero, tá? Isso é... Ah, tá, é uma sequência que está tendendo a zero aqui e é uma PG. Ó, eu estou escrevendo ela como uma soma, mas é uma PG de razão. Aqui foi colocado 0,1. Ou um décimo, é uma PG, e o primeiro termo é 0,4, ou 4 décimos, e que a razão é um décimo, 4 décimos vezes um décimo, 4 centésimos, vezes um décimo, 4 milésimos, e por aí vai. Então isso é uma PG infinita, mas aonde queremos chegar? A gente quer escrever a fração que gerou ela, a fração geratriz. O que tem a ver com a soma? Eu tenho que tirar essa vírgula. Eu tenho que escrever isso não em forma de número decimal com vírgula. Eu quero escrever em forma fracionária. No momento que eu vou colocar lá na fórmula, veja o seguinte. No momento que eu coloco aqui na fórmula da soma de termos infinitos, porque é uma PG, então, cujo primeiro termo é 0,4. Eu prefiro escrever assim, 4 décimos. E a razão... Um substituindo aqui na fórmula eu vou obter uma fração veja que aqui ainda continua o número 1,04 mas é multiplicar o numerador e denominador por 10 nós chegamos a 4 nonos Posso, podem dividir 4 por 9 vai dar o 0,444 ou seja, a gente encontrou a fração geratriz dessa dízima periódica Certo? Lembrando que funciona para dízima periódica, dízima não periódica não pode, até porque é um número irracional, a gente não vai ter uma fração geratriz então não consegue encontrar um padrão. Certo, pessoal? Ficamos por aqui, então espero ter ajudado e até mais!